Welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, Joe Welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, Joe Welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin, welcome Bella Wangin One on Fana D, one on Fana D, one on Fana D, Fana Fana Fana Fana Fana Fana Fana Fana Fana é, mano, fana de ideia, mano. fana de, desge, mano, fana de desge, é, Champanho de 1500, cabelo de 1200, calças de 1300. Toda a roupa é do Griff Aqui a malta só aquece. Senta a vibe pega flow. Gosto da cena, wow, wow. Abona a boca, minha hoe. Hey, pega a fita, senta a vibe. Pega a fita. fita, fita é, essa vibe, hey, hey, hey, hey pega frita, hey, hey, hey, pega frita, hey, hey, hey, pega frita, hey, hey, hey, pega frita, hey hey hey, hey, hey, hey, hey, na moral, hey, hey, hey, pega frita, preta mulata gostosa. Preta mulata gostosa, preta mulata gostosa, pega fita. Preta mulata gostosa, preta mulata gostosa, preta mulata gostosa, pega fita. Oi nessa pele skido, oi a gente dela que me deixa skido, oi a bunda dela que me faz Olha Olha skido, oi nessa pele skido, oi a skido, oi a skido, oi a gente dela skido, bunda dela skido, oi a Oia essa bitch que me deixa skido, dela é Oia é dos que me deixa oia essa bitch que me deixa oia na cozinha que me deixa skido, me deixa skido. Oia level dela que me deixa oia skido, oia oia essa b* skido, oia dos que me deixa oia conta dela que me Olha skidoo, olha skidoo Pega nesse groove skidoo Olha nessa cena skidoo Olha flow quando mexe skidoo Olha skidoo, olha skidoo Pega nessa fita skidoo Olha nessa bitch skidoo Sendo skidoo Sendo skidoo Sendo skidoo És bonita não é És bonita é bonita é bonita é Pega groove, DJ Washave Mix. Pega vida Sinta Flow, DJ Oye essa bicha skido Oye jeito dela que me deixa skido Oye do flow que eu mato skido Pita que só quero skido Oye jeito dela skido Oye bunda dela que me deixa skido Oye do flow que me deixa skido Essa bicha que me deixa skido É só skido É só Oye jeito dela skido Oye gente, dela que a sua bana skido Oye essa bunda que é sua bana skido Oye skido Oye skido Oi desse grove esquido, oi a goste nessa que é banana esquido, oi a dessa esquido, é só esquido, é só esquido, oi a juro dela esquido, oi a nessa banda que é so banana esquido, é só esquido, é só esquido. esquido, senta no grove, senta no grove, senta no grove, senta no grove, é só esquido. Olha yeah, pra essa bitch skidoo Olha yeah, o jeito dela que me deixa skidoo Olha yeah, da beleza que me deixa skidoo Essa mulata só me deixa skidoo Olha yeah, skidoo Sente o beijo dela skidoo Olha yeah, esses lábios que me deixa skidoo Olha yeah, nessa bitch que me faz, skidoo vender vende camisete Bander vende camisete Bander vende camisete Bander camisete, vende, vende, camisete. Hey. Hey. hey Hey Pega vida na moral Hey, hey. hey. Wachaf mix Na moral